E o Distrito Federal é uma das unidades da federação que mais preservou o seu patrimônio público um deles a SEB, o BRB, que hoje é tão enaltecido pelo governador Ibanez, e também outras empresas públicas, como a Caesb, e outras que prestam serviços à população do Distrito Federal. Então nós temos uma preocupação muito grande, especialmente pela forma como esse governo tem demonstrado que faz negócio. A forma pouco transparente, sem discussão pública, sem relação direta com a sociedade civil, sem transparência para os órgãos de controle. É um grande governo dos negócios, que quer privatizar e conceder tudo onde a gente não consegue saber qual é o caminho que está sendo feito. E essa é uma preocupação que a população tem sim, porque o governo passa e como é que fica o atendimento à população nessa área que a SEB faz o atendimento? Nós temos o exemplo da CELG, que teve uma privatização mal feita, ruim para a população e que depois a tarifa de luz triplicou. E não achem que os nomes dos parlamentares que participam desse processo hoje não vão ser lembrados, porque eles podem ficar para a história como aqueles parlamentares que foram coniventes com o um processo de privatização que deixou uma empresa pública tão importante como a SEB como uma empresa capenga no atendimento ao povo. A nossa função não é aplaudir de forma crítica o governo. A nossa função é fiscalizar de forma permanente, atenciosa e sistemática um processo tão complexo e estrutural como esse.